Você sabe realmente para que servem oferendas mágicas? Será mesmo que existe uma maneira específica, correta, de se fazer oferendas para os deuses? Será que você tem feito as suas oferendas ritualísticas corretamente?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 E na bruxaria, na atualidade, não é diferente. Então, a gente sim ainda tem muitos questionamentos, principalmente para os novos praticantes, a respeito do que são oferendas para que servem, como se faz e se existe alguma restrição ou alguma coisa que não deve ser feito nesse processo. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre oferendas e eu vou dar para vocês alguns vieses históricos e mostrar como elas eram feitas no passado o que a relação delas tinha com os deuses e como ela foi evoluindo ao longo desses anos até chegar em como nós fazemos oferendas para os deuses, oferendas ritualísticas hoje em dia. Então, se você quer saber mesmo tudo a respeito de oferendas, tirar suas dúvidas, assiste o vídeo até o final, porque tem muita coisa interessante que vai rolar. As oferendas elas estão, sim, intimamente ligadas com a espiritualidade de alguma maneira, seja com religiões ou com grupos religiosos, de fato. E elas vão ter desde nomes diferentes, dependendo dos grupos e culturas onde você vai observar e pesquisar esses movimentos né, de doação de alguma coisa para os deuses, até mesmo formas e maneiras específicas de fazer, tudo dependendo tanto da cultura ou da religião com a qual ela está inserida. E elas são atos devocionais, e esses atos eles podem ser tanto para você agradecer alguma coisa, tanto quanto para pedir, ou simplesmente para pagar alguma coisa que você já, de alguma forma, conquistou. Podem servir também como uma maneira de criar uma conexão mais íntima com a divindade, e podem sim ser usadas em processos iniciáticos e rituais mais fechados. Na religião yorubá, um do candomblé, por exemplo, existem vários nomes que podem ser usados para categorias, às vezes, diferentes de oferendas. Existe o bori, o ebó, o padê e até mesmo o despacho, que é um tipo de oferenda e que é muito comum de se ver por aí, nas encruzilhadas, em praças, a gente encontra com muita facilidade esse tipo de oferenda. E nos cultos pagãos, desde a antiguidade, a gente também pode ver N movimentos com relação a oferendas. Desde alimentos, animais, sacrifícios animais para os deuses, até dança, canto, música e outras ações que eram executadas no cotidiano daquela cultura específica. O mundo ele se desenvolve, a nossa cultura se mescla, se transforma e consecutivamente... As oferendas feitas, elas podem ganhar outras conotações e outras formas de serem feitas, ofertadas. Mas é muito notório que as oferendas, elas têm uma relação vinculada com forças superiores, com deuses. E que atesta, sim, para as pessoas que estão fazendo a oferenda, que existe uma força superior a ela, que rege e que pode presenteá-la com alguma coisa. Sendo assim, oferendas são atos diretamente devocionais, para forças criaturas e seres que podem estar além da nossa compreensão e até mesmo do nosso poder de conquistar objetivos. Na antiguidade, a comunhão com os deuses ela era uma palavra de ordem, e as oferendas elas eram feitas, seja para busca é, da boa fortuna ou para aclamar os deuses para que eles possam parar né, com a nossa má sorte ou com situações negativas que possam estar tá acontecendo dentro da nossa realidade. E era muito comum a gente observar os sacrifícios dentro desse processo, sejam eles sacrifícios do alimento das pessoas, que movia diretamente com aquilo que estava na mesa delas, há questões até de sacrifício animal, né? pegar um cordeiro, um boi, e sacrificar essa vida para aquela divindade em específico. De acordo com o filósofo Teofrasto, que é sucessor de Aristóteles, ele diz que existem três razões para as pessoas fazerem oferendas. A primeira é honrar os deuses, honrar a existência deles, honrar tudo que eles criaram. A segunda era como gratidão por alguma coisa que se tinha obtido. E a terceira era para se pedir alguma coisa, seja qual ela for. No conselho de Exíodo para Perses existem três coisas que ele sugere, né, que ele aconselha a ser dado para os deuses como oferenda. A primeira é o sacrifício de animais, propriamente dito. A segunda é o sacrifício de alimento e a terceira o sacrifício de libação. Isso era uma coisa que era muito comum dentro da Grécia e das práticas deles, para com oferendas aos deuses. Nesse vasto universo grego, onde existiam várias maneiras de trabalhar oferendas, era muito comum que os produtores e as pessoas enfim, que tinham plantio, levassem a sua primeira safra para os templos como oferenda para os deuses. Então, eles faziam toda uma trajetória de onde eles estavam para um templo específico e ofertavam essa primeira safra, essa primeira colheita para os deuses, como uma maneira de gratidão por toda a fertilidade que eles tinham alcançado. Também acontecia muito de animais, peixes e outras coisas serem ofertadas nas florestas ou em lugares que eram considerados sagrados para certas divindades que eram cultuadas, é, não só como uma forma de, de agradecimento ou de pedido, mas também aquele alimento, aquela criatura, aquela coisa que era deixada na floresta servia de alimento para outros animais que podiam estar por ali. Existiam também oferendas, principalmente para os deuses relacionados ao mar, que eram atiradas ao mar. É, outras que eram incineradas queimadas até que elas não sobrassem mais nada então tudo isso variava muito de como era o culto daquelas pessoas e para quais divindades elas estavam fazendo essa oferenda e na longa lista de coisas que podiam ser ofertadas para os deuses né, naquele período antigo não tinha só alimentos mas tinha outras muitas coisas que podiam ser fabricados, amuletos vestes, joias, objetos de sorte e tudo que podia ser ser fabricado por aquela pessoa é, em questão e levado para os deuses, mais uma vez, seja como forma de honrá-los, de pedir ou de agradecer por alguma coisa. Então, a questão homem-deus, ela era muito próxima e as oferendas tinham uma relação muito intrínseca com a pessoa que estava ofertando e com o deus é, que estava recebendo essa oferenda. Existem também outras conexões que podem ser feitas como oferendas, por exemplo, Ecleutes, um dos reis de Tebas na mitologia, ele disse que se vencesse a guerra, ele ofertaria as vestes de batalha como algo sagrado no templo é, do deus específico que ele ia fazer essa oferenda. Então, alguns marcos também poderiam ser feitos de oferenda. As vitórias, as conquistas ou coisas que representassem essas vitórias e conquistas também poderiam ser ofertadas para os deuses como forma de agradecimento pelas bênçãos e pela proteção. E essas oferendas feitas aos deuses, elas podiam ser contraparte de um pedido cotidiano, bobo, como por exemplo, uma, uma viagem em segurança, uma boa viagem ou situações domésticas ou pedidos que às vezes eram considerados livianos e pequenos, porque era essa relação que se tinha com os deuses na Grécia. E é bom a gente deixar claro que com relação a essas oferendas na Grécia, a gente vai encontrar em fontes históricas diferentes maneiras de serem feitas, porque ela tinha uma relação muito, muito intrínseca com a polis específica e com a vida que aquelas pessoas tinham naquela polis. E a grande pergunta que fica para os novos praticantes de magia, de bruxaria, de paganismo é a relação que se tem essas oferendas e para que elas servem, né? E o que eu posso falar para vocês sobre a minha visão com relação a oferendas e a sua utilidade é que ela fala sobre conexão. Ela fala sobre esse contato com o sagrado, com o divino, com aquilo que nós entendemos como força criadora, ou que nos dá força, ou que realiza nossos desejos. É um ato de conexão com essas forças sagradas. Embora a gente possa ver a visão de diferentes outras pessoas que colocam e impõem regras de como essas oferendas devem ser feitas ou do que elas devem ser feitas, eu acredito intimamente particularmente que essas oferendas elas devem ser atos de amor. E elas são particulares, porque elas são uma maneira de você se conectar com essas energias sagradas. Então, essa coisa e essa questão dentro das práticas principalmente ecléticas sobre um certo e um errado de se colocar as oferendas, ou do que se ofertar, ou para que se ofertar, é íntimo. E você pode ofertar desde coisas pequenas, que você faça no cotidiano, até coisas grandiosas como um grande propósito, vencer, sei lá, passar numa prova, vencer uma competição, isso tudo pode sim ser oferendas para as divindades. Lembrando que isso sempre deve ter uma ligação pessoal, de conexão com os deuses, mais uma vez, seja para pedir ou para agradecer. Eu entendo que os deuses, eles são a imensidão criadora, então eles fazem parte estão em todas as coisas. Então a nossa vela, o nosso incenso, e qualquer outra coisa humana que a gente queira oferecer, para eles não é nada e não serve de nada. Então, para que ofertar, então? Essa oferta ela é um momento onde eu me conecto com aquela força. Então, não é só eu acender uma vela e colocar no meu altar, mas eu pensar aquele momento, eu parar aquele momento para me conectar com aquela vela e com aquela divindade com aquela fruta, com aquela flor, com aquela dança, com aquele desenho, é parar aquele momento, estar consciente naquele momento de que eu estou fazendo essa ação como uma oferenda de conexão, de contato, de agradecimento ou pedido para aquela divindade em específico. É por isso que eu acredito e que eu transmito essa visão de que as oferendas que são devocionais, elas devem ser livres elas devem ser únicas, elas devem ser diretamente do seu coração, da sua vontade, do seu momento, porque ela é uma oferenda devocional, ela é uma oferenda de contato com uma força espiritual que só você sabe como age na sua vida. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, que tá tudo uma delícia, mas eu quero te pedir para você deixar o seu like, para fortalecer ainda mais a nossa energia e me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. No Instagram tem outras publicações e rola outros conteúdos que complementam o que você aprende aqui no canal. Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale e me manda um direct pra gente conversar. Dentro da bruxaria também existe uma outra... Uma outra questão com relação a oferendas, tá? E essas oferendas, elas não são devocionais, elas são oferendas de pagamento. Elas são oferendas que são oferendas de acordo, são oferendas que alimentam uma força, uma energia, uma egrégora específica. Existem bruxas, existem pessoas que praticam feitiçaria, que trabalham com seres espirituais específicos, com espíritos e criaturas, enfim... E essas forças, elas podem pedir oferendas específicas para se alimentarem ou para cumprirem um propósito. Seja porque elas realmente precisam daquela força ou simplesmente elas querem fazer com que você... É, desgaste a sua energia naquele momento, porque lembra que a oferenda é se conectar? Então, se a gente pode ofertar qualquer coisa para os deuses para se conectar, pode ser que essas forças também queiram esse momento de conexão. Então, sim, existem oferendas que não são devocionais, elas são oferendas de pagamento. E isso também vai depender muito do tipo de magia que você pratica. Por que, que eu estou colocando esse adendo aqui? É porque você precisa entender que nem toda oferenda é devocional, existem oferendas que funcionam como um acordo. Então, quando a gente está com os deuses, a gente até pode ter com os deuses uma oferenda de acordo, embora é o que eu disse, eu não acredito que os deuses precisem disso para poder agir, certo? Mas existem espíritos, existem criaturas que não são deuses, mas que precisam de uma dose de alimentação, de alguma maneira, para que elas possam cumprir um propósito específico. Então, sim, existem oferendas que são feitas a criaturas como uma forma de alimentação ou de cumprir um acordo em específico, tá? Então, existe também essa categoria de oferenda. Então... Seja uma música, uma dança, uma caminhada num parque... Seja você cozinhar alguma coisa que você gosta... Montar uma bandeja de frutas... Montar um buquê de flores... Ou sentar em frente a uma varanda e observar o céu... E dedicar aquele momento como uma oferenda para os deuses de contato com você... Seja essa oferenda para pedir, para agradecer ou para honrar... Faça de coração e pare naquele momento... Pare aquele tempo da sua vida de forma consciente para estar com aquela força, com aquele Deus, com aquela Deusa, para senti-lo em conexão com você, para se tornar em uma força só naquele momento. Outra grande questão com relação a oferendas é o que a gente pode ofertar, né? Como eu disse, existem muitas regras por aí e, na verdade, o que eu acredito, se essa oferenda for uma oferenda devocional que você tem que ofertar aquilo que seu coração te deixa, te permite, te faz feliz. Essa oferenda, ela tem que ser uma oferenda de gratidão, sabe? Ela não tem que ser uma oferenda de sofrimento. Quando é uma oferenda devocional, ela é uma oferenda de graça, ela é uma oferenda, mesmo que eu peça alguma coisa para os deuses. Ela é uma oferenda que me permite essa conexão. Porque mesmo quando eu peço algo para os deuses, eu estou me conectando a eles. Eu estou sentindo um pouco dessa energia criadora. Então, nesse momento em que eu oferto, eu oferto aquilo que me faz bem. Eu posso ofertar uma música se eu sei cantar ou se eu sei tocar. Eu posso ofertar um desenho se eu sei desenhar. Ofertar um alimento se eu sei cozinhar bem. Ofertar coisas que parecem bobas, como por exemplo, um momento onde você vai parar para ler. Parar aquele momento para ler, ler comigo. Esteja comigo nesse momento que me dá prazer, deuses. Sintam esse prazer comigo, aquele prazer de ler. Aquele momento de assistir um filme legal que você estava esperando. Venham comigo, assistam esse filme comigo. Que esse momento onde eu estou me divertindo, que essa minha alegria, esse meu prazer de estar aqui, sirva como um, um ato de conexão, de honra a você e a sua força. Ao que me, a, a, a, de agradecimento né, ao que você me traz então isso também pode servir de oferenda então quando a gente está falando de oferendas devocionais a gente está falando dessa questão de linkar o nosso eu mais, mais puro e verdadeiro com essa força que é divina e sagrada então em se tratando de oferendas devocionais voltada para os deuses não se esqueça que é um momento de amor e de conexão seja para você pedir porque ainda assim é um momento de amor e conexão seja para honrá-los ou agradecê-los faça algo ao qual te dê prazer com o qual você se sinta feliz, se sinta conectado, para aquele momento de forma consciente, para poder se conectar com essa energia que é a divina criadora que está do seu lado. Com relação a onde você deve executar suas oferendas, se tem que ser no altar, se tem que ser numa mesa, onde tem que ser, isso também eu acredito que é uma questão muito pessoal e que faz muito, da, muito parte da sua prática. Então, se você tiver um altar, por exemplo, você pode colocar no seu altar... Se você quiser montar uma ritualística específica, você também pode. Torne aquele momento ritual um momento de conexão com as divindades que você vai trabalhar. Faça a sua oferenda, coma com os deuses, realiza um feitiço, né, uma meditação. Ouça o que esses deuses têm para te falar também através de meditação. Pode sim trabalhar uma questão mais elaborada. Mas, mais uma vez, eu acho que não é uma questão de a gente ficar impor, impondo regras no trabalho de, de oferendas devocionais. A menos que você siga um sistema específico, ou que você esteja buscando, né, estar ligado ao reconstrucionismo de algum sistema, como por exemplo o helenismo, né, que a gente fala muito hoje, o reconstrucionismo helênico, que tem algumas direções específicas, aí você vai trabalhar segundo essa diretriz. Porém, se você for, for trazer mesmo uma questão né, de uma magia mais eclética, de, uma, de, um, de, um, de um viés mais naturalista de, de magia, você pode trabalhar dentro daquilo que te torna mais confortável, e eu acredito que as oferendas devem ser desse jeito confortáveis eu vou te convidar agora para você se tornar membro aqui do canal e receber benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que faz com que você seja destaque aí nas nossas lives e eu consiga responder você na frente de todo mundo principalmente nas lives de tarot você também pode fazer parte do nosso grupo secreto e fechado revoada roxinol aonde a gente fala sobre magia e espiritualidade a gente também tem lives de bate-papo exclusivas se você quiser também um, um direcionamento espiritual mais específico, se você quiser aprender um pouquinho mais de magia sendo direcionado por mim, você pode fazer parte do Círculo Fulchnol, que é o nosso círculo de estudos, onde vocês têm é, conteúdo exclusivo que muitas das vezes complementam os vídeos que rolam aqui no canal, tem rituais também, muitas coisas legais que rolam por lá. Então, para você ser membro aqui do canal, é só você do lado do Inscreva-se, clicar em Seja Membro, escolher a categoria que melhor você acha que faz parte da sua realidade e fazer parte da nossa revoada. E se não tá aparecendo aí para você o botãozinho Seja Membro, na descrição desse vídeo tem um link. Procura ali na descrição Seja Membro, clica no link... Entra no link e seleciona a categoria que você mais gostar e que melhor for favorável para você e vem fazer parte da nossa revolta. Outras coisas que me perguntam e que eu decidi trazer aqui para vocês também para facilitar a vida é... Oferendas devem ser descartadas aonde? Eu posso comer as oferendas depois? Ou eu posso comer as oferendas enquanto é, eu estou nesse momento de conexão? Vamos lá. Com relação a isso, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Se você está trabalhando com oferendas que são biodegradáveis e que não vão machucar o meio ambiente onde você está, você pode descartar essa oferenda numa praça, num ambiente aberto, né? Agora, a gente não pode querer é, pensar que toda oferenda ela tem que ser colocada do lado de fora de casa, porque muitas das vezes você está colocando, sei lá, vela, vela vai, vai agredir o ambiente, está colocando plástico, está colocando vidro, está colocando metal, está colocando entre, N coisas para fora da tua casa, que pode não estar tá só fazendo mal para o ambiente, mas pode machucar um bichinho que vai comer aquilo, ou passar por aquilo, pode machucar uma pessoa... Né? Então a gente tem que ser muito consciente com relação às nossas oferendas Porque ofertar é o momento onde a gente está com os deuses Depois que a gente está com os deuses, aquela oferenda ela pode ser descartada No lixo Você pode fazer a separação de lixo ali reciclável Mas a gente não pode deixar de ser consciente e idôneo com o ambiente onde a gente está Porque senão a gente vai lá, faz uma oferenda e caga em tudo que está em volta Então é interessante, é ideal você pensar nisso Tá? vamos deixar de mistificar as coisas e vamos pensar nisso, e se você tem alguma prática onde você tem que colocar essa oferenda do lado de fora por um período de tempo, espera esse período de tempo acabar e recolhe o que pode fazer mal para o ambiente, não te custa nada e não vai tornar a sua magia menos eficaz ou sua oferenda menos valiosa, tá? Com relação à questão de alimentos, de comer alimentos, é... a gente tinha na Grécia essa separação, né? a gente tinha os deuses ketônios e os deuses olimpianos, para os deuses quitônios, era muito comum que se enterrasse as oferendas e não se tocasse nelas. E era sempre no chão. E para os deuses olimpianos, existia sim, não só a libação mas existia também a questão de você comer o alimento para algumas divindades em específico. Eu acredito que dentro dessas nossas práticas mais atuais, não deva-se ter tantas regras com relação a isso. É muito triste você olhar é, aquelas flores é, e aquelas frutas morrendo no altar, só para embelezar aquilo momentaneamente, sabe? Coma com os deuses, esteja com eles. Receba essas bênçãos para você, no seu corpo. Deixa um pouquinho no altar ali, mas no mesmo dia come, ingere, sabe? Vai lá comer é, um chocolate com os deuses, vai lá comer as frutas que você colocou junto com eles, vai beber um bom vinho junto com os deuses, um bom hidromel, sabe? Então tenha esse hábito também de trazer para dentro do seu corpo essas oferendas, perceber como elas também reagem dentro de você, receber essas bênçãos dos deuses. Então sim, você pode fazer uma oferenda ali, bonitinha, mas você pode ingerir ela sim. É o que eu vejo, é o que eu acredito. Eu acho que não tem por que ter uma restrição. Mais uma vez, os deuses não precisam de nada disso, na verdade, né? Eles são tudo, estão em tudo e têm tudo. Então, é o momento que conta. Esteja nesse momento vívido com essas forças divinas. Então, qualquer dúvida que tenha ficado a respeito de oferendas, faltou alguma questão aqui que normalmente você quis saber ou quer saber e ninguém nunca te respondeu, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho. Eu vou tirar sua dúvida assim, pode deixar. É isso, gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.